Esse funk vai pra todas as mulheres Pras magrinhas, pras gordinhas Pras baixinhas e pras grandonas Vem menina, vem mulher Pra mostrar o seu cofrinho não pode ficar de pé Então vai na minha, vai na fé Pra mostrar o seu cofrinho não pode ficar de pé Então desce até o chão com a mão no joelhinho Então rebola devagar, aparece o cofrinho Desce até o chão com a mão no joelhinho Então rebola devagar e vai pagando o cofrinho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 Mexe, requebra, desce até o chão. Bola, rebola, rebola. Devagar. Mexe, mexe, requebra, desce até o chão. Bola, rebola, rebola, bola. du du du du du du